Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou Caio Nobre Meus amigos, chegou o dia, cara, de conferirmos aí Fobia, jogo de terror e sobrevivência da Pulsatrix Studio Empresa brasileira aí, que está desenvolvendo esse jogo já tem um bom tempo Projeto que muitos estão ansiosos para poder conferir, inclusive eu E que está sendo distribuído aí pela Maximum Games, cara E eu gostaria de agradecer aqui também, de antemão Ao brother Max, lá do canal Max MRM Gameplays que fez aí essa ponte maravilhosa para que pudéssemos conferir aí o jogo em antecipado para vocês. Então agradeço demais ao Max MRM, agradeço demais a Pulsatrix também pela confiança no nosso trabalho e hoje nós vamos conferir o início de gameplay em português dessa maravilha aqui e ver como qual é? A gente vai fazer esse videozinho aqui agora, pessoal, que vocês vão assistir. E mais tarde, aqui no canal, nós vamos trazer uma live para poder conferir tudo isso daqui ao vivo a partir do momento que parar esse vídeo, beleza? Então já aproveita, deixa o seu likezão aí, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então vamos lá, galera. Seguinte, aqui na parte de opções... Eu já até marquei uma aqui que me interessou bastante, né? Que é a parte de traçado de raios, que é o ray tracing maravilhoso aqui Pra gente poder ter aquelas, né, aqueles efeitos de raio luminosos, maravilhosos e deliciosos aqui para poder deixar a experiência ainda mais interessante, vamos dizer Então, cara, sem mais delongas, bora começar esse negócio que Eu tô muito ansioso e preparem-se para muitos sustos, muito terror, muitas alegrias Só que não, deixa eu ver aqui Mostrar tutoriais sim, mostrar objetivos sim Assistência de munição, assistência de mira, pra deixar o negócio ainda mais tenebroses, né? Assistência de mira, deixa não por enquanto. Assistência de munição, deixa não também por enquanto. Objetivos, eu acho que eu vou querer sim, pra não ficar muito perdido. Vamos lá. Se eu ver que o negócio vai ficar muito fácil, é, eu acabo desligando essas opções aqui, mas... Vamos deixar assim, porque se o pessoal aqui do canal já me conhece, sabe que eu sou meio cagão com jogo de terror... E eu acredito que seria bem mais interessante Deixar esse negócio com, com o objetivo desligado, hein Mas vamos lá, vamos conferir Merda O, o que aconteceu? Não Não, não Eu tenho que sair daqui Ih, rapaz Sair da cela Aham uhum. Ok Deixa eu só fazer um pequeno ajuste aqui na questão da sensibilidade Opções do jogo, controle, né? Sensibilidade Deixa eu aumentar só um pouquinho aqui Sensibilidade da câmera Pra mim aqui ela tá um pouquinho mais baixa. Já melhorou. Melhorou bem que até. Tá. Opa. Corra. Chave de metal. Colocou ali quem deixou aqui. Pois é, eu gostaria de saber também. Olha que legal, mano, o menu. Maria. Parece que não tem ninguém aqui. É a minha Maria... Aumentar um pouquinho só o áudio do jogo aqui, galera. Beleza. Eita, eita, eita, mano! Mas já começou desse jeito, cara? Ai... Ai, caralho! Beleza, aqui dá pra correr. Aqui abaixa. Vou armários aqui pra gente poder interagir beleza beleza <risos> forma de fechando beleza e não tem como a gente abrir outras portas de celas né opa temos mais chaves ali Oh, Prezado membro da Sagrada Trilha, as novas cobaias se encontram prontas para os testes. Os procedimentos serão iniciados imediatamente. A Sagrada Trilha conta com sua colaboração para o devido registro dos pacientes. O princípio do livre-arbítrio, Davi Menezes. Eita, nós, oh, tem como destacar o documento. Olha que legal, se a gente pegar um documento que tem algum código, alguma coisa assim, a gente pode destacar ele para poder ficar fácil de encontrá-lo depois, né? João Luiz, em cativeiro 1960, nascimento dele Hotel St. Dinf... Dinfna É assim que fala, né? Motivo, espionagem Indivíduo capturado dentro de um armário E é a primeira vez que alguém fora da Sagrada Trilha consegue ir tão longe Ele ficará nas celas de contenção junto com os traidores até ser interrogado Vixe Maria, mano Ó, galera, quem eles, quiser ir Eles têm uma ficha completa sobre mim Joe? Oh, oh, man Peraí um monte de coisa estragada aqui. Olha os lápis. Olha que da hora, mano. Pera, pega o livro. Livro velho. Pera. Aqui nós temos uma pastinha. E aqui as chaves. Ó, chaves das celas 2, 5, 4. E a outra eu não vi ali o nome. O número, quer dizer. Mas vamos lá. Essa aqui é qual a cela? 4. Dá aquela vasculhada maravilhosa, né, mano? Eita! Ah, temos um vão. Encontre o caderno. Ah, tá. O caderno tá ali dentro, pô. Deixa eu fazer o seguinte: Deixa eu só aumentar mais um pouquinho a sensibilidade, galera. Pera aí, vamos lá. Vou colocar no um 2,5. Acho que já vai ficar ideal pra mim. Eu tô mais acostumado com sensibilidade um bem mais alta, assim, sabe? O caderno é esse aqui. É um... Na verdade, isso aqui é um livro velho, né? Que tá falando. Ok. Pode ser que eu tenha que olhar nas outras celas, então, né? Ó, um, dois, três Eu tenho a chave da seis, né? Ó, seis Tenho a da dois também hum. Tenebroses aqui, hein? Essa cela aqui, mano, não tem nada Ó, a gente tem a chave da dois também Vamos lá Ok. Ao que me parece, não tem nada também, né? Deixa eu ver aqui como é que vai pro inventário. Tirei uma fotinha sem querer. Aí, ó, beleza. Inventário. Cinco. Essa daqui. Ó, a promissora é essa daqui, hein? Tem iluminação, ao menos. Falando pra poder encontrar o caderno Eu não posso sair Sem encontrar o meu caderno Ele é importante demais Ei? Okay. Isso aqui é um calendário ó, Beleza Engraçado, onde é que tá o caderno Desse cara então, hein? Ó, deixa eu só fazer um outro testezinho aqui, pessoal. Que é o seguinte. Deixa eu desligar o Ray Tracing. Só pra gente ver o um negócio. Ah, o jogo roda mais fluido, ó. Com o Ray Tracing ativado, assim como acontece com vários jogos dos consoles, né? Que tem esse recurso do Ray Tracing. Ele acaba diminuindo um pouco a taxa de frames. Então, com o Ray Tracing desativado, ó, O jogo tá rodando a 60. Cravadão lindo e maravilhoso, mano. eu não sei vocês, mas eu até prefiro, é, em jogos assim... Jogar com Ray Tracing desabilitado pra poder ter o máximo de taxa de frames, bicho. Ó, aqui já não tem... Mano, peraí, deixa eu voltar aqui. Esse, isso aqui é um livro, na real, né? O Que Esperar do Futuro. Ele devolve. Não tem como eu fazer muita coisa com esse livrinho aqui, certo? Vamos lá, deixa eu abrir essa gaveta de novo. Não tem nada. Fecha aqui. Aqui também não tem nada. Nada. Nada diário. Ah, meu caderno de anotações. Pô. Merda! Esses desgraçados. Eles não podem hum. destruir as minhas anotações. Tenho que achar um lugar para esconder isso. Talvez em uma. Aquele buraco na parede parece perfeito. Beleza. Eu vou voltar para você. Só preciso dar um jeito de sair daqui primeiro. Parada vai ficar louco logo mais, hein, mano. Beleza. Agora eu posso sair daqui, né? Ai, caralho. Ai. Senhor. Meu irmão, o jogo é bonito, viu? Ai, ai ai ai ai ai ai ai vai vai vai vai vai. Meu deus, meu deus. Ai meu deus, foto, não foto, não sei aqui. Meu bucho Já começou daquele jeitão, né? Pô, curti a atmosfera Os gráficos são muito bonitos Trick Studios Hotel Santa Dintna A chuva tá piorando muito Caramba Com licença Oi de casa ou do hotel ah, né, Com certeza Parece que não tem ninguém aqui com certeza não vai ter como eu... Ninguém me atender aqui, né? Ela não está ali, não é? Peço desculpas pela espera Ah, sem problema, eu acabei de chegar Essa garota... Sempre saindo para algum lugar Certo, então... Ah, eu devo esperar aqui ou... Não, não, não, não... Eu assumo daqui Como é o antigo ditado... Se você quer algo bem feito... Faça você mesmo. Precisamente. Vamos ver aqui. Qual o seu nome? Lopes. Roberto Leite Lopes. Roberto, é... Vamos ver. Ah, aqui está. E aqui devemos o prazer da sua visita, Sr. Lopes. Turismo? Trabalho? Ou apenas procurando um escape? Trabalho. Na verdade, eu sou... Eu sou um jornalista. Por acaso você saberia algo sobre as coisas estranhas que as pessoas relatam aqui? Quarto 610, Bloco B. O elevador fica logo ali, depois daquelas portas, seguindo para a direita. Ah, certo. Eu espero que você seja a pessoa certa, Roberto. Por favor. Aproveite a sua estada Certo hum. Hum, Obrigado Não sei se eu vou aproveitar Estranho. tão bem essa estada assim não Ele falou que é pra lá, né Mas eu vou pro lado contrário aqui porque eu sou desse <risos> É, obviamente não vai ter como Fazer isso aqui agora, peraí, deixa eu ver um negócio aqui Tem algum negócio de virada de câmera rápida, será? Pra poder virar rapidamente, tipo Já dá aquela virada assim de uma vez, saca? Uh Tô entrando aqui nos lugares mesmo, mano. Sem pedir permissão. Vamos lá. E voltamos pra área principal. Cara, o jogo é muito bonito, hein, velho. Caramba. Só lembrando, viu, pessoal. Eu não cheguei a jogar as versões demo do jogo. Que eles liberaram pra gente e tudo mais. Porque o cagaço era grande demais. Agora não teve jeito, meu amigo. <risos> Vamos lá. O elevador, ele falou que fica pra cá. É no bloco D. De... B, quer dizer, 610, né? Que ele disse. O elevador fica logo aqui. Hum. Olha que legal, mano. Massa, hein? Ué, ele não falou que era à direita? Ué, eu tô muito lesado mesmo? Aqui não abre. O cara já sumiu, mano. Que isso? O cara me deixou sozinho aqui mesmo. Foi lá avisar os maus espíritos, né? Tipo, ó, tem um cara chegando aí, ó. Ué? Gente, tô perdido. Pera aí. O cara tinha falado que era na direita ali, não era? Vamos ver aqui. É, o problema foi que o tapado aqui esqueceu de coletar a chave que estava em cima da mesa ali, ó. Por isso que não estava dando para gente poder avançar. Muito bom, cara. Parabéns. Uau. A Stephanie estava certa. É um lugar interessante. Mal posso esperar para começar. Ler Peça de teatro. 13 trilhas, seja livre. Sei, viu? Sei. Aqui a gente viu uma plaquinha aqui pro bloco B, né? Ó, elevador, bloco B. Tá aqui, tá para lá. Só que a gente tem que subir e ali, né? Então vamos lá, vamos lá. Um diretaço lá no objetivo pra gente poder ver qual é. Aviso, estamos efetuando limpeza nesse local. Não entre. Ixi. Aqui. ó. Beleza. Ele falou 610, né? Ah, que ele já deve ir direto já para o lugar. Ah, os dias estão se passando. As notas ali mudando, fotos, reportagens, recortes de papel. Ok. Droga! Uma semana inteira e eu não tenho nada de útil para reportar. Tudo o que eu fiz durante esse tempo foi andar em círculos. Um banho seria muito bom agora. fazer um negócio aqui, galera. Às vezes, os, o, áudio do, o áudio geral tá sobrepondo a voz. Na verdade, vou deixar isso aqui no 1. Um. Ah, não. Aqui não tem como não. 1 um é o máximo, né? Então, vou baixar só um pouquinho o som dos efeitos aqui e tal e na música. Só para não sobrepor tanto a voz. um buracão na parede ali, mano. Que é isso? O buraco para o inferno? Beleza. O hotel. Eita, lelê. Agora começa, né? Vamos lá. Ah. ah. Hum. minha cabeça ressaca o que aconteceu caramba o cara pagou pondo um buraco na parede quando acorda Ai, já tá com Deus, ferimento na cabeça tá né? virado será que alguém mexeu no meu quarto enquanto eu tava inconsciente ah que legal tio espaço tem negócio de hp ali. Ó, oh, dos e-mails aqui, ó. Oh. Nós falamos por aquele fórum do RSI. Como eu, eu te disse por lá, sou um jornalista sem formado e me interessei muito pela proposta em 13 trilhas. O jornalismo investigativo é justamente o que pretendo seguir em minha carreira e acredito que será um excelente ponto de partida. Aguardo o seu retorno com mais informações e estou à disposição. Hum. Fico feliz pelo seu interesse a essa história. Já faz algum tempo que essas coisas estranhas acontecem por aqui e isso vem afastando cada vez mais pessoas da cidade. É uma pena, porque é um lugar maravilhoso. Vou te enviar um link com todos os relatos que temos até o momento. Peço que você leia tudo com atenção antes de aceitar o trabalho. Para nós, é de extrema importância que você tenha certeza de que quer mesmo vir para cá. Não temos dúvidas de que sua vinda será uma grande oportunidade para sua carreira. Quanto maior o desafio, maiores os resultados. Ah, estou enviando um e-mail. Agora estou respondendo, né? Uh, agora porque não dormi Passei a noite em claro lendo todos os relatos e documentos que me enviou Os relatos são impressionantes Os sons misteriosos, os desaparecimentos de objetos e pessoas Estou, est estou intrigado no caso aqui que tá falando Todos esses relatos só me deixaram... Hum, eita, mano, não faz isso não Com mais vontade de fazer as malas e partir para 13 trilhas Podem contar comigo com certeza Eu espero o seu retorno É, meu amigo Aqui os outros e-mails, ó. Isso aqui depois eu vou lendo com calma, ó. Estou no quarto 610. Após o um descanso começarem as investigações. Estou bem perdido, para ser honesto e tal. Aí vocês podem ir pausando aqui, pessoal, se vocês quiserem. Isso aqui eu vou ler com calma depois, só para poder deixar o vídeo um pouco mais dinâmico. Ei! Caralho! Quem tá aí? vou abrir essa porta agora, não mano. Olá, Roberto. Antes de partir, deixei alguns itens aqui para ajudá-lo em sua jornada. No envelope, você encontrará um relógio de bolso. Sempre que encontrar um relógio de pêndulo, sincronize os dois. Assim você cria uma ponte no tempo para onde pode retornar caso as coisas fiquem feias. Eu sei que, infelizmente, elas ficarão... Eita! No banheiro deixei uma lente de câmera especial. Ela tem o poder de conectar diferentes realidades... Olha... É, diferencialidades diferentes pontos no tempo Você poderá ver o que outros não veem Espero que possamos nos ver, nos ver novamente Com amor, é Ok Ah, sincronizar com o um pêndulo aqui, ó Olha o pêndulo aqui, ó ah, vou poder fazer os salvamentos. Nice. Porra! Para com essa brincadeira! Ó, objeto de metal, item coletado. É, aqui eu não tenho código disso. É jogos assim, meus amigos, não tem como não. A gente tem que vasculhar bem, mano. Pra encontrar itens aqui e tal, ver o que a gente precisa fazer. O cara falou que tá, né, tem uma lente no banheiro, né? Merda. Tá emperrada. Mano, se a porta que tiver batendo for a porta do banheiro, meu amigo, aí ah, ah, as coisas vão ficar ainda mais pretas aqui pro meu lado. Beleza, aqui não tem nada. Nossa senhora, pega esse, pega esse canivete, pega essas coisas ali, mano. Pega tudo, velho. Livro velho de novo. Aí, mano, pega esse estilete aí, cara. Mano. Hum, mais ou um, menos um. Quem será o artista? Tá perguntando Ó, tá vendo? Essa é uma parada que a gente tem que ficar muito atento ó. O celular tá descarregado Essa gaveta principal aqui a gente não mexeu ainda não mexeu? Um porta-canetas Ah, mas peraí Esse item tinha um código, peraí é nove, olha lá. Nove, dois, sete. Nove, sete, dois. Olha. Ah, deve ser dois, sete, nove. Então. Eu acredito. Será que é a combinação para esse cofre aqui? Dois, sete, nove. Espera não. Dois, sete, não! Dois, sete, nove e Tem um cara me torrando a paciência aqui mesmo, hein? Ok Calendário Tá ó, as paradas na parede aqui, ó. Quadro de investigação não levou a lugar nenhum. Meia noite, vinte e um ali. Gasi é engraçado tem um dois, tem um sete tem um nove aqui, ó. dois, sete, nove. Parada é Como é que eu pego o restante desse código aqui, mano Que provavelmente Isso daqui é o início do código desse cofrinho Agora eu tenho que entender como é que eu pego o resto Será que É o complemento daqueles números que tem naquele treco ali? Que tá faltando nos espaços, por exemplo Porque eu acho que aqui são cinco dígitos, não são? Ó Ó, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5 São 5 dígitos ó. E aqui Temos aqui 2 O 7 já está ocupado na segunda Aí temos o 3 O 9 aqui o... Já está ocupado o primeiro e o segundo por conta do 2 e do 7 No 7 aqui já está ocupado o primeiro Então pode ser que seja, por exemplo 2 7 é, se bem que o 3 aqui também já tá ocupado, né? Hum, estranho. Ah, vamos ver aqui. Ó, tem essa maleta aqui também, mano, ó. Que a gente não tinha interagido com ela. Pera. 2 Sete. Ahá! Ahá! Chave do banheiro, então... Esse link que eu tinha pegado aqui era justamente dessa maletinha Tá vendo? Cara, tem que prestar muita atenção Em tudo no ambiente Pra gente não perder nada, velho Beleza, agora a gente vai pegar a lente Que falaram ali Eita, mano Cheia das baratinhas, hein Cheia das baratinhas, meu irmão Tem que desinfetar esse banheiro aí, meu povo Falaram que a lente tá aqui, né Ó, a lente tá aqui, boa Agora essa porta deve abrir, né? Vamos ver. Ainda não. Tá, arruma uma forma de sair do quarto. Se agora eu consigo usar essa lente de alguma forma, deixa eu ver. Não, ainda também não consigo usá-la. Aqui eu já posso salvar se eu quiser. Ó, vamos de novo Vasculhar bem aqui a parte do quarto Mesmo abaixado Pra ver se a gente não consegue aqui Arrumar alguma outra coisa que a gente não tenha visto Hã? Será que no banheiro aqui... Ah, no banheiro tinha mais uma maletinha Opa 6 camisas brancas, duas calças pretas, despertador, barbeador, escova de dentes Seis cuecas, seis pares de meias pretas, três gravatas, câmera fotográfica e lente, tênis, ceia, senha, ceia, senha 37251 37251, beleza, senha do cofre 37 37251 Nice Agora a câmera Bora aqui combinar. Ai, carai! Eu não tô gostando disso, mano. Ah, essas câmeras, velho. Isso, abaixo, pelo amor de Deus. Jesus, amado. Eu tô vendo tudo embara embaraçado aqui, gente do céu. Entorpecentes, Dorgas. Ai. Meu Deus do céu, tá ficando tenebroso esse. Feito. Mano Mas o que? Que merda foi essa? Ah, mistério em 13 trilhas Depois de alguns dias hospedado no hotel Saint Dymphna Na cidade de 13 trilhas, o um investigador particular João Luiz não foi mais visto e vem gerando Boatos sobre o seu paradeiro Eita, mano, isso Joe? É Tirei várias fotos das áreas acessíveis do hotel e reuni algumas informações no meu painel de investigação. Falando com moradores da cidade, descobri que existe um mito que diz que uma menina assassinada na cidade vive aterrorizando o hotel. Desde sua fundação, essa cidade sofre com desaparecimentos misteriosos desde um acidente na mina de carvão até um famoso investigador desaparecido. Mistério dos, mi dos mineradores desaparecidos: A mina de 13 trilhas. A mina? <risos> Uh, segue interditada após um misterioso acidente. Relatos indicam um desabamento que soterrou 20 mineradores. As famílias esperam um posicionamento do dono da mina, Christopher, que até agora não se manifestou. Famoso investigador desaparecido. Aí vem aquele né, recadinho que tem ali, naquele bilhetinho, falando sobre ele. E aí, ó. Só encontro histórias do passado, nenhum novo acontecimento ou novo relato. Parece que minha fonte de informação não estava muito correta. Ah, que da hora, mano. Ó, falando da menina que estava usando a máscara de gás. Aqui. Ah, legal. Então, assim, à medida que a gente vai avançando na nossa campanha, ele vai anotando esses relatos pra gente poder... sempre acompanhar a história e tal. E não ficar tão perdido, assim, à medida que o tempo vai passando. Porque, pelo que a gente já pôde perceber, e a porta já tá aberta, é... A gente vai ficar preso, sim, em alguns momentos eu poder tentar descobrir o que a gente tem que fazer É bem aquela parada de puzzle Aquelas coisas, assim, bem características Dos residentes antigos e tudo É muito legal isso, cara Já curti demais a atmosfera, na moral Nossa Beleza, aí, ó Agora vamos mexer aqui na mochilinha Adicionou mais um espaço, né? Para ver ali. É importante saber usar curativos de forma adequada Eu sugiro... Que todos tenham sempre gás e paradrapo por perto e combine-os. Olha aí, gás e esparadrapo. Isso, isso já ajuda muito se precisarem de pequenos curativos. Se encontrarem um pouco de álcool, adicionem ao curativo simples. Isso tem ajudado muito na recuperação dos ferimentos de maneira mais eficiente. Por enquanto, é tudo o que temos para poder ajudar. Roger Leitão. Placa. Ó, elevador e tal. Eu estou aqui no 610, né? Ali no cantinho. Parece que tem uma área obstruída, tem uma chave, parece aqui por 608. É isso que tá falando ali? Tem que ficar prestando bem atenção às dicas que o jogo dá. Pra gente poder fazer as coisas. Caralho! Mas já, mano. Que tristeza, hein. Eita, eu vi mais coisas, vocês viram? Ó. Já mudou a parada totalmente aqui, velho. Oh my god. Vamos lá. Parece aquela estátua do salão. Esse rosto me parece familiar. É mano, aqui não tem como, a gente tem que andar sempre prestando atenção aqui. A câmera conecta os mundos. Olha! A câmera me dá um que vislumbre de diferentes realidades. É... Mas como é possível? Meu filho, mágica. Ou coisas infernais, sobrenaturais do outro mundo. Que a gente não gostaria de ver, mas a gente precisa. Opa, chave pequena. Chave de uma gaveta? É a chave de uma gaveta, como diz ali, né? Tá bom. Oi menina, tudo bem, menina? Moça do céu, o que, que tá acontecendo, filha? Espera. Vamos usar a câmera, só para a gente poder ver aqui a situação. Acho que a gente vai ter que voltar, né? Aqui. Beleza, tira a câmera. Pô, interessante isso, hein? Não é apenas uma câmera. É, eu reparei. <risos> Quando a gente coloca a câmera, ó, a gente vê as coisas diferentes também na parede, ó. Que coisa louca, velho. Muito foda. Boa. Eu já imaginava Quarto 608, chavezinha de metal dele É, o jogo ele vai colocar a gente em situações que vai forçar a usar a câmera, velho Muito bom Voltamos Ah, escutei barulho de, mim, de gente atrás de mim, parece Eu não vou olhar, mano eu não vou olhar, velho. Ai, menina, cadê você, menina? Ele menciona nas anotações a menina com máscara de gás, velho. Beleza, baixou. Toma mão, menina! Ai, jogo, você tá daquele jeitão já, né, jogo? Ai, pulsatrix. Vocês realmente fizeram um jogo muito tenebroso, mano. Já tô, já tô, já. Nossa, eu tô suando, mano. A minha mão. Ó, preciso de um cartão. Pô, mas a atmosfera tá da hora, viu, mano? Que que é isso? Pô, eu fico muito feliz de ver um jogo brasileiro com essa qualidade, bicho. Nossa, tá muito legal. 606. Uma coisa que eu não tinha visto sem a câmera. Tá vendo? Ai, ai, ai. 606 é aquele quarto em frente ao esse aqui que eu acabei de entrar, não foi? Ela. É não, 606. Ué. Cadê o 606? Pera. Pera, pera, pera, pera, pera. Aqui eu preciso de um cartão, não é uma chave, certo? Não, é a chave 5, ó. Beleza. Fogo aqui. Meu Deus do céu! Ó, anotação adicionada. Tem uma latinha aqui já vindo em minha direção. <risos> Ai. Ai, que lindo. Só que não, meu Deus do céu. Tem lugar pra eu ter esse. Ai, caraca. O bom é que essa câmera não tem bateria, né? Pelo menos eu não tô vendo nada de bateria ali nela. Porta do elevador, está emperrado. Ok. Ai, que maravilha, velho. Tá tudo escuro. Eu só tenho aquele, aquele, aquele corredor ali. Descer as escadas. <risos> Meu Deus do céu. <risos> Menina do céu. Maldita. Não tem como. Eu preciso de alguma coisa pra poder... Né, arrancar aqui a corrente fora. Meu Senhor Jesus Cristo. O que, que tá acontecendo? Meu Deus, o que é isso? Sangue na parede. Aqui tá tá tá. Hum. Tá melhor. Você quer o que espaço? Beleza, mais espaço pra nós. É, até que jogar assim. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. A menina lá no fundo me olhando, mano. Menina Menina Sai desse fogo aí, senhora Gase. Meu senhor, Jesus Cristo Bom, eu não tenho chave pra esse aqui ainda Nossa, será que eu tenho que ir no rumo da menina, mano? Ah, beleza Porta do elevador que tá estragada Ai, ela sumiu cara. Mais gase Eu tenho que combinar com Esparadrapo, que eu ainda não consegui, né Pra poder fazer um kit de cura mais Porra, que merda é essa? Também gostaria de saber Senhor, é um ninho de alguma coisa bizarra ali, velho. Ah, não, pelo amor de Deus, eu preciso de alguma arma, alguma coisa assim, porque. Se eu for passar ali, mano, esse, esse bicho vai me comer, mano. Esses bichos vão me matar, velho. Eu tô escutando o bicho vindo. Mano, o que, que é isso, velho? Eu tô escutando uns bichos. Nossa, eu vou precisar vasculhar essas gavetas tudo, velho. Um momento aqui. Uma caixa. Cartão vermelho. Pertence, pertence, Olha! Ó, por motivo de segurança, foram instalados diferentes leitores de cartão para acesso aos locais restritos do hotel. Essa nova instalação visa principalmente A segurança de todos os funcionários Cada cartão abrirá somente o painel De sua respectiva cor Além do cartão é necessário também digitar a senha Agradecendo a compreensão Nossa que maravilha hein Que sistema de segurança robusto esse trem tem Além do cartão A gente precisa ter a bagaça da senha Aqui é azul né Não vai funcionar isso aqui Tá bom tem uma porta ali em cima que tava com. Ah, não dá para entrar aqui não. A câmera me dá alguma visão diferente disso aqui? Eu tô escutando alguns barulhos estranhos. Ah, que maravilha. Alô? Quem é você? Tá fazendo o que aqui? Olha, por favor, eu preciso de ajuda. Alguém, alguma coisa me atacou ontem à noite. Eu fiquei desmaiado sabe-se lá por quanto tempo. E o hotel inteiro está completamente destruído. Para, responde. Roberto, o meu nome é Roberto. Eu vim pra cá semana passada pra investigar as pessoas desaparecidas. Eu recebi uma informação de uma mulher chamada... Espera aí. Roberto? Tipo, Roberto Leite Lopes. Sim, isso me... Pera, Como você sabe meu nome? Espera, Stephanie? É, é você? Ele sabe disso. Será que isso é parte do plano? Quem sabe do quê? E, e o que você quer dizer com faz mais de um ano? De que merda você tá falando? Merda! Olha, eu não sei o que tá acontecendo, mas eu tenho que. Ir. Tenta achar um jeito de descer pro primeiro andar. Eu te ligo de novo assim que você chegar lá. Escuta! Toma cuidado! Não dá pra saber o que pode estar tá espreitando pelo hotel. O que você quer dizer? Espera, alô, alô, Stephanie Ah, droga ah, Mas o que que tá acontecendo? Ah, ótimo Primeiro andar, então É, meus amigos Pessoal, eu vou aproveitar Esse momento pra poder ficar por aqui Esse foi o início de gameplay aí De fobia Muito da hora, tenebroso Pra caramba, atmosfera assim Tensa, né? Mas eu já gostei de muita coisa que foi apresentada aqui que remete aos jogos clássicos aí, Resident Evil e tudo mais, que tem uns puzzlezinhos, coisas pra gente poder vasculhar e descobrir, né, com a nossa exploração e tudo. Então, assim, eu acho que vai ficando cada vez melhor e tá muito, sim como eu posso dizer, misterioso, entendeu? Ele tá construindo uma narrativa de uma forma assim, já explicou algumas coisas pra gente, falou da menina que espreita o hotel, a menina com máscara de gás e tal, e aos poucos a gente deve ir entendendo toda a história por trás desse hotel, o que, que aconteceu, por que, que essa menina tá aqui e tudo mais. Então, vamos continuar essa jogatina em live ainda hoje, mais tarde, por volta de umas 7, 7 e meia da noite aí, pessoal. Então, aguardamos todos vocês aqui pra gente poder conferir Ainda mais essa história. Então, novamente eu queria agradecer a Pulsatrix por ter enviado o jogo ante antecipadamente pra gente e o nosso querido Max MaxMRM também por ter feito a ponte pra gente poder conseguir essa chave, poder trazer pra vocês. Espero que vocês tenham curtido aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Deixem os seus comentários aqui, deixem seu like, se inscreve no canal se não for inscrito. Um beijo aí pra todos vocês. Até mais. E... fuemos meus amigos.